Sebastian Vettel marcou a aposentadoria para o fim da temporada de 2022 da Fórmula 1. O universo do esporte chorou, lamentou. Não é para menos. O tetracampeão mundial é, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes da história da categoria. Os quatro títulos mundiais, as 53 vitórias, os diversos recordes, nada disso me deixa mentir. Mas Vettel foi também um piloto polêmico. E no vídeo de hoje, a gente relembra alguns desses momentos do alemão na pista. Bora lá? Antes de mais nada, eu quero me apresentar como de praxe. Sou o Felipe Leite. Te convido a deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio. Caso você não tenha feito isso ainda, você está vacilando. E também ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo. Claro, deixe aqui nos comentários também se faltou algum momento polêmico de Vettel, o que você achou dessa lista que a gente separou. Combinado? Bora pro vídeo! Bora começar a nossa lista que não tem ordem de momento mais polêmico, menos polêmico, enfim, com o acontecido no GP do Canadá em 2019. Não tinha como a gente iniciar essa listagem de outra maneira, né? Vettel perdeu a vitória em Montreal depois de ser injustamente punido pela direção de prova. O alemão liderava a corrida com Hamilton em segundo, quando acabou errando e voltando à pista em uma manobra que a FIA considerou, abre aspas, direção perigosa, fecha aspas. Depois da corrida, Vettel foi até as placas que indicavam a posição final de cada piloto e trocou a sinalização de primeiro lugar de Lewis, pela de segundo colocado. Foi a cena daquele ano. Bora a próxima. Se você chama Dani Wiat de Torpedo, saiba que a culpa é de Vettel. No GP da China de 2016, Vettel acabou colidindo com o um companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, porque o então piloto da Red Bull chegava, abre aspas, como um torpedo, fecha aspas, pela direita, logo na primeira curva da primeira volta. Os dois discutiram na sala reservada aos pilotos antes do pódio. Multi-21, o que te vem à cabeça quando eu falo isso, hein? Para Mark Webber, é lembrança do momento mais crítico de uma relação já inexistente com Vettel. No GP da Malásia de 2013, quando Weber tinha vantagem numa dobradinha, Vettel desrespeitou ordens explícitas da Red Bull, fez valer os seus pneus novos e ao invés de segurar o ritmo para levar os carros para casa, ultrapassou o companheiro e venceu a prova. Vingança pelo GP do Brasil de 2012, quando Vettel brigava pelo título. Weber, na ocasião, não se fez de regado. Apertou Vettel contra o muro na largada e fez o companheiro perder posições. O título ficou com o alemão, mas por um fio. E já que a gente está falando de Mark Webber e Sebastian Vettel, impossível não lembrar do acidente entre os dois na Turquia em 2010. A Red Bull caminhava para uma dobradinha, mas sem sobrar muito. A McLaren de Lewis Hamilton e Jenson Button vinha à espreita com seus dois carros. Vettel, mais rápido e com mais combustível, atacou Weber, Webber, que se defendeu. Os dois colidiram e acabaram entregando a dobradinha para a equipe rival. Vettel abandonou, mas Weber chegou em terceiro. Ai, ai, ai, ai, ai. Bora então completar o hat-trick de momentos entre Vettel e Weber? Hora de voltar ainda mais no tempo, mais precisamente para o dia do chuvoso GP do Japão de 2007. Weber tomou pancada de Vettel, então na Toro Rosso, enquanto o safety car estava na pista. O australiano lamentou, abre aspas, essas crianças que complicam tudo, fecha aspas. Mas com um palavrão ali no meio, acho que vocês entenderam o clima, né? Chega de Weber. vamos falar agora das polêmicas de Vettel com outros pilotos. Ordem cronológica aqui, agora, e vamos para 2017. No GP do Azerbaijão, safety car na pista, Hamilton, então líder, freou excessivamente na visão do heptacampeão mundial, para abrir espaço e aquecer os pneus. Vettel vinha logo atrás e bateu na traseira do piloto da Mercedes por conta da desaceleração. Resposta de Vettel, que achou o movimento proposital, colocar a sua Ferrari para o lado de Hamilton, gesticulando e jogando o carro para cima do rival. França 2018. Mais uma vez, Vettel contra uma das Mercedes. No GP da França, Vettel largou em terceiro, foi muito bem e tentou aproveitar o vácuo de Hamilton, então líder. Bottas, segundo, segurou as pontas e fez o contorno para a primeira curva, mas Vettel não freou e, como um torpedo, o Ikviat, bateu no finlandês. Punição de 5 segundos para o tetracampeão, que assumiu a culpa pelo incidente. GP da Inglaterra de 2019, a 15 voltas do fim, Vettel e Verstappen disputavam o terceiro lugar da prova. O holandês fez a ultrapassagem no piloto da Ferrari e quando Vettel foi dar o troco para reassumir a colocação, acabou fazendo um cálculo errado no traçado. Verstappen freou forte, Vettel não conseguiu tirar o carro e acertou em cheio a traseira da Red Bull, levando os dois para a caixa de brita. Punição de 10 segundos e, mais uma vez, o tetracampeão assumiu a culpa. Também em 2019, mas dessa vez no Brasil, Vettel e o próprio companheiro de equipe, Charles Leclerc, bateram entre si. Na reta oposta de Interlagos, Vettel tentou dar o troco e ultrapassar o Monegasco. Mas o alemão espremeu a linha de traçado do rival, não deu espaço e os dois se chocaram. Depois da corrida, Leclerc diz que Vettel não deveria ter tentado a ultrapassagem pela esquerda e que ele sabia disso. Torta de climão, hein? Pra fechar a nossa lista, aqui vai uma mensagem para Charlie. Essa é impossível de esquecer. No GP do México de 2016, Vettel reclamava muito de Verstappen no rádio, em meio a uma briga pelo terceiro lugar. Quando o tetracampeão afirmou que Verstappen tinha de dar a posição a ele, a Ferrari informou de que o então diretor de prova, Charles Whiting, havia dito que não. Vettel... Portanto, não hesitou e mandou o Charlie salsifufu explicitamente. Calma, bicho, calma. Pois é, amigos, essa foi a nossa lista. Faltou algum momento? Deixa aqui nos comentários, como eu já te pedi no começo desse vídeo. Também se inscreva no canal do Grande Prêmio, deixe o like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso conteúdo. Certo? Eu sou o Felipe Leite, um beijo, até a próxima.